Como estudar de forma eficaz usando estratégias essenciais, principais métodos de estudo baseados na ciência? Estratégia número 1 um. Se você é um estudante, provavelmente já se perguntou qual é a maneira mais eficaz de estudar? Essa é uma pergunta inteligente, porque a maioria das pessoas infelizmente perde seu tempo com coisas inúteis. E isso simplesmente não é eficaz. Então, pedi algumas dicas aos psicólogos cognitivos do The Learning Scientists. Depois de todas as suas pesquisas sobre a ciência da aprendizagem e o estudo das melhores práticas, aqui está uma das seis principais estratégias para trazer à tona seu gênio interior. A primeira estratégia é chamada de prática espaçada. Cinco horas de estudo amontoadas em uma sessão intensiva não são tão boas quanto as mesmas cinco horas distribuídas por duas semanas. Você aprenderá mais e obterá melhores resultados com a mesma quantidade de tempo ou menos. Será menos estressante do que o pânico de estudar 5 horas. E porque você aprenderá mais, você também reduzirá o tempo necessário para estudar no futuro. Já que não terá que reaprender a mesma informação. Faça um plano e agende sessões curtas de estudo em seu calendário. Não se trata de maratona, períodos intensivos de estudo. Revise as informações de cada aula, começando um dia depois. Depois de ter revisado a aula mais recente, volte e estude informações importantes mais antigas. Para mantê-las frescas em sua memória. Se você quiser aprender mais técnicas de estudo e memorização, clique no link da descrição desse vídeo e assista a uma aula gratuita sobre memorização de estudos. Use as outras 5 estratégias que você verá nos próximos vídeos do canal. Obrigada por assistir. Tchau!